Olá meus amigos e minhas amigas Olha só, eu hoje vou fazer aqui um omelete É um lanche rápido, às vezes um almoço, uma janta O omelete, gente, ele é tipicamente ovo certo? Você tem o ovo e o sal, já dá um omelete legal O normal, gente, eu uso o ovo caipira, gente O ovo das minhas galinhas, ok? Só que hoje eu já usei todos os ovos Eu tenho só três galinhas Eu vou usar o ovo de granja Aqui, gente, quando eu uso o ovo de galinha, eu tenho certeza que é fresquinho, de um dia, dois, então eu nem faço esse serviço. Mas se você vai fazer o seu omelete com ovo de granja, como você não tem certeza se ele está fresquinho, você vai pegar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó, com uma colher, você vai quebrar pelo, primeiramente aqui em uma xícara, certo? Tá um pouco sobre gente, a iluminação não está boa ainda, a minha cozinha, eu ainda estou terminando, gente, Ok? Em breve vai ficar bem legal. Então aqui eu vou bater o ovo aqui, gente. Então eu vou... Não, eu vou bater aqui nesse prato. Vou bater... Vou, vou bater o ovo aqui, gente. Do jeito que eu fazia... Na minha idade de 10, 15 anos no Nordeste. Eu fazia assim. Lá a gente não tinha batedeira. Ok? Era tudo assim. Então o que é que acontece? Aqui, okay, ó. Então aqui, ó. Quebrei aqui, ó. Os ovos estão fresquinhos aqui, ó. Então vou pôr mais aqui um pouquinho aqui. Vou fazer com dois ovos para come começar. Então... Vou pôr pra cá, gente No Norte Nordeste eu fazia assim, gente Pegasse um garfo, ok? Lá a gente batia primeiro a clara Lá a gente comia muito ovo batido Com açúcar, certo? Ó, então aqui, ó É só fazer assim, ó vou pôr um pouco pra cá pra não respingar, não ó Então você vem aqui, ó Só mexe aqui, ó Era assim que a gente batia Daqui a pouco eu vou fazer um, vou fazer um vídeo como é, como, como é que eu bati ovo no prato no Nordeste Então aqui, ó Bate bem aqui, ó Legal aqui, ó então aqui, ó, tem que bater bem, certo? para soltar bem, muito legal. O ovo de, grana, o ovo de caipira, gente, fica bem amarelinho. Se você for no canal Zé Maria Lima, onde eu fiz um omelete também, lá tem um omelete, ok? O título do vídeo é, olha a ideia desse nordestino. Entendeu? Olha só, tô aqui, ó, bater mais um pouquinho... Olha só, então já tá Tem que estar tá quase líquido, certo? Ó, bem batidinho, ó. Não pode ficar muito grossa. Tem que, a gema tem que dissolver bem com a clara. Melhor. Aqui você vai ter várias opções. No começo eu vou fazer o um meio tradicional. Vou pôr aqui, gente, uma pitadinha de sal, certo? Bem pouquinho sal aqui, ó. Não muito. Aí você põe a gosto, né? Eu vou pôr um pouquinho porque eu não gosto muito de sal. Mas você põe a gosto. O sal, gente, é muito perigoso para quem tem pressão alta. Então... Muito cuidado, certo? Ó, então aqui está o batidinho. Olha só como é fácil. Aqui eu vou pegar aqui, ó, uma frigideira. Que é boa aqui, tem fosso. Se não tiver, pode ser em outra mesmo. Aqui, ó. Eu vou pôr aqui. Eu vou... Aqui eu não vou abrir, gente, porque... Essa frigideira aqui é da minha esposa, é uma tramontina, muito boa. E eu não vou pôr para ela não estragar. Como o ovo é bem sensível, então não precisa... O fogo... O fogo bem legal, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou pôr... Uma pitadinha, gente, de azeite, bem pouquinha mesmo, não muita, certo? Ó, só para dar uma untada, ó, só um fiozinho, não precisa muita cor, não, só para não ficar, ok? Olha só, eu vou dar aqui uma, uma mexidinha no azeite, porque a minha intenção é untar essa forma, vou deixar o óleo esquentar, o azeite esquentar bastante, ó, então aqui, ó, então eu, não, a minha intenção é só untar, ok? Aí você quiser pôr um pouco mais, você põe. Tem que deixar o óleo esquentar bem, porque quando eu pôr o ovo batido, ela tá bem quente, pra dar legal. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Aqui, aqui eu vou jogar agora o nosso ovo, gente. Aí. Isso aqui é gosto, gente. Eu vou pôr aqui uma pitadinha de... Aqui é tempero Ana Maria... Desidratado, gente. Legal. Também vou pôr aqui, gente, um pouquinho de tempero baiano. Só uma pitadinha, aí fica a gosto, né? Só para dar uma leve incrementada. Olha só, começou aqui. Ó, você vai olhando aqui, ó. Começou a dourar, dourar um pouquinho. Você vai pegar e vai ó, virar aqui uma parte aqui por cima da outra. Ó, então, ó, aí deixou esquentar um pouquinho. Esse aqui é o omelete, gente. Olha só, então, vou vir aqui, ó, tá prontinho, ó. Aí aqui numa, numa, numa, numa travessa ó, pronto. Esse aqui está prontinho. Então, eu vou pegar aqui a minha forma e vou pôr aqui do lado aqui, enquanto eu... Vou pôr aqui no descanso, gente, que eu improvisei aqui, ó. Peguei um pedaço de vidro, uma madeira bonitinha, arrumei aqui um descanso pra mim, ó. Coloquei assim, ó. Então, descanso da, da panela. Ok? Então, agora eu vou preparar outro amelete. Vamos lá. Vamos lá. Novamente, eu vou quebrar aqui o ovo, aqui dentro da. Da chiquinha, tá bom? Vou pra cá. Então, eu vou, vou bater o ovo nessa. nessa aqui é o. Da, da batedeira que a gente tem aí. Só que aqui, como aqui não tem energia, eu não estou usando a batedeira. Só que agora eu vou usar um ovo caipira, gente. Ó. Deixa eu aqui, a galinha colocou hoje. Ó, então esse aqui eu estou quebrando aqui, mas nem precisaria. Olha só, gente, a diferença dessa gema do caipira para esse aqui. Eu vou mostrar para você aqui, bem pertinho aqui, ó. Eu vou pôr aqui um do lado do outro aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ela é menorzinha, mas, olha só, eu vou mostrar aqui no, no claro aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui que tá, tá um pouco sombra. Ó, não vai dar pra ver que tá um pouco sombra. Vou usar aqui a minha batedeirinha, gente, que eu adaptei aqui, ó. Eu tenho uma, uma parafusadeira, a bateria, então como é que não tem energia, gente? Eu prefiro com isso, com isso aqui, ó. E o bom é que ela tem uma, olha, ela tem um LED aqui, ó. Ó, ela já clareia, ó. Você viu como é bom? No escuro aí, ó. Porque não tiver é muito claro, ó, o LED da, da máquina, ó. Já clarei aqui, ó. Um pouquinho de tempero baiano, coisinha mínima. Aqui eu vou pôr um pouquinho de... Ana Maria hidratada. Ah, gente, nesse aqui eu vou pôr um pouco de cheiro verde e cebolinha, gente. Vamos lá. Olha só, coloquei aqui o é rapidinho, certo? Coloquei aqui o coentro. Isso aqui é gosto, entendeu? Isso aqui é gosto, ok? Isso aqui é mais quando vai ser para um almoço, certo? Esse que eu fiz da primeira vez é para um lanche. Pra... Aí não precisa de cebola, é só ele. Para um almoço, às vezes você quer fazer uma mistura, então você faz isso aqui, tá bom? Então você vai... Aí ó, eu vou esperar enxugar um pouquinho, ó, um tê legal, ó. Então ele está quase bom. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Sempre dando uma balançadinha para não queimar, tá bom? E cuidado com o fogo, meu. O fogo tem que ser bem baixo. Esse aqui tá um pouco alto porque tá sem a tampa. Perdoa a sombra aí, gente, porque tá ficando de noite, escurecendo. Aí aqui eu vou aproveitar ó, e vou pôr aqui umas fatinhas de queijo, gente, ó, tá bom? Agora aqui, ó, vou pôr aqui o queijo. Ok? Muito legal. Vou pôr aqui um presunto. E mais cebolinha. Isso aqui é gosto, sabe? Quem não quiser pôr cebolinha, não precisa pôr não. Tô falando porque eu sou apaixonado, gente, por cebolinha. E cheiro verde. Agora aqui, ó, eu venho com a espátula de silicone, certo? Ah, essa aqui eu estou usando, gente, essa aqui não é silicone, então tem que ter muito cuidado que ela estraga. Essa aqui. Então essa aqui é de silicone, então eu vou aqui, faço aqui, ó. Eu vou precisar de uma judinha só com essa aqui para ele, pra ele não, não correr. Então eu vou virar, ó. Olha só que maravilha. Certo? Muito bom mesmo aí, ó. Bem fritinho, aí você espera dar bem Uma derretidinha no queijo Ok, vai dando uma impressadinha se quiser Ó, o queijo tá maravilha Olha, olha só Como é que tá isso aqui, ó Você vê que um pouquinho de azeite que eu coloquei E ainda tá sobrando Olha, ó, o queijo tá derretendo, aí, ó Isso aqui é maravilha, vai juntar aqui o queijo Com a, O cheiro verde, olha ó Maravilha, né? Então Deixar esquentar bem, só cuidado para ela não queimar para mim, mim ter uma garantia que não vai queimar Então eu vou virar aqui, ó Pra mim ver, vou dar uma viradinha aqui Ó É um pouco difícil, mas a gente consegue Olha, ó, viu? Ó? Então esse lado aqui tá bem assadinho Então eu vou deixar mais um pouco Nesse aqui, ó Legal? Então vão ver Olha como esse aqui tá amarelinho Só pro carro do ovo tá um pouco mais amarelo do que o outro O outro ficou um pouco mais branco o ovo caipina, gente, é muito bom. Sai um pouco caro o ovo porque a ração é cara, mas compensa, certo? Você tem uma galinha, duas aqui, eu tenho um espaço muito pequeno. Vocês que conhecem o canal Zé Maria Lima, vocês sabem do meu galinheiro, vocês já viram. Então esse aqui já está legal, porque já derreteu. Então eu vou vir trazer para cá novamente, gente, para vocês verem aqui. ó. Olha só aqui como está a Maria Lima. Então eu vou usar isso aqui rapidamente aqui, ó. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Aqui do mais claro. Para vocês verem aqui a diferença. Aqui, ó. ó. Olha só aqui a diferença de um, um para o outro. Ok? Vamos cortar aqui para ver como é que fica. Olha só. Esse aqui é o normal. Esse aqui é para você lanchar normal. Agora esse aqui é como se fosse uma mistura. aí ó. Muito legal mesmo, pois então, minha gente, ficamos aqui. Dois tipos de omelete. Você escolhe qual que você quer, ok? Que nem eu falei, esse aqui é para um café e esse aqui é para um almoço, porque tem legumes, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Que a gente aí vai buscar receitas legais. Para vocês, a cozinha está ficando quase pronta. Rob do Zé quer acompanhar o canal Zé Maria Lima também, tá bom? O canal Zé Maria Lima está com quase 320 mil inscritos. Rob do Zé com quase 7, mas vamos que vamos. Fui, um forte abraço. Não esquece do seu like, hein?